A Lei da Reciprocidade Adaptado de Respostas a Perguntas, de Abdrushin A lei da reciprocidade perpassa tudo. Não se estende apenas sobre o pensar e o atuar consciente e desejado dos seres humanos, ou sobre sua atuação nas diversas profissões, mas sim também sobre todos os acontecimentos considerados como naturais que se realizam até certo ponto automaticamente. A lei da reciprocidade, uma grande lei da criação, diz que somente no dar é que também pode residir o verdadeiro receber. Consideremos, por exemplo, a respiração. Só quem expira corretamente pode executar e executará automaticamente a inalação sadia e perfeita. Sim, através da expiração correta é levado e obrigado a essa inalação. Isso proporciona ao corpo saúde e força. Com a expiração, o ser humano dá. Ele dá algo que representa uma utilidade para a criação. Mencionemos aqui apenas o carbono, necessário à alimentação das plantas. Reciprocamente ou consequentemente, pode ser que aquele ser humano, que cuida bem da expiração, inalar profundamente e com satisfação pelo que lhe aflui grande força, completamente diferente da respiração superficial. Em sentido contrário, isso não se dá. O ser humano pode inalar profundamente e com prazer, sem por isso ser automaticamente obrigado a expirar também profundamente, pois a maioria dos seres humanos executa justamente a expiração de forma superficial. Eles procuram, sim, tomar com prazer, mas não se lembram de que também devem dar algo. E da falta desse dar acertado, isto é, da completa expiração, conclui-se muitas coisas. Primeiro, o que o ser humano, por esse motivo, nunca pode chegar a um verdadeiro prazer na inalação. E segundo, não será expelido ou removido tudo aquilo que é nocivo ou inaproveitável para o corpo, tendo de sobrecarregá-lo ou impedir a sua vibração sadia, pelo que com o tempo podem surgir muitos males. Um observador atento reconhecerá também nisso a lei que atua imperceptivelmente. A percepção desse fenômeno é a absorção do prana que se faz da seguinte maneira. Mede-se a aura antes e depois do exercício. Pode-se utilizar a vidência ou instrumentos como o aurímetro ou o pêndulo. Expulse todo o ar dos pulmões. Prenda a respiração por quatro tempos. Inspire lenta e profundamente. Imagine uma energia entrando pelo chakra básico, subindo pela coluna até sair pelo chakra coronário. Prenda a respiração por quatro tempos. Expire lentamente. Imagine a energia entrando pelo chakra coronário e descendo pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e saindo pelo chakra básico. Repita esse processo por 5 a 7 vezes. O resultado esperado é um aumento considerável do tamanho da aura, resultante da absorção prânica. Essa energia será absorvida pelos corpos espirituais e paulatinamente passando deles para o corpo físico. Uma aplicação prática desse processo de absorção energética é, na sequência, dirigir essas energias para algum local dolorido, imaginando que as energias entrando durante a expiração se dirigem para lá. Outra aplicação são os usos dessa energia no passe magnético e energização e, sem imaginarmos cores, também estaremos trabalhando com a cromoterapia mental. Não é diferente com as coisas mais grosseiras do corpo. A ingestão prazerosa dos alimentos só pode ser alcançada mediante a digestão, isto é, transformação e transmissão posterior para a nutrição da terra e das plantas. Disso depende incondicionalmente. Assim como se manifesta nos acontecimentos corporais, igualmente se processa nas coisas espirituais. Se um espírito deseja colher, isto é, receber, então deve transformar e transmitir o recebido. A transformação ou formação antes da retransmissão robustece e tempera o espírito, que nesse fortalecimento torna-se capaz de absorver cada vez mais coisas valiosas, após haver criado espaço para isso pela transmissão, seja por palavras ou por escrito ou outra ação. Unicamente após a propagação lhe advém alívio, do contrário, oprimi-lo-ia, incomodá-lo-ia permanentemente ou o inquietaria, podendo finalmente até deprimi-lo completamente. Somente dando, isto é, retransmitindo, poderá ele receber renovadamente. Nesse ensinamento poderia ser considerado como o papel do instrutor que estuda um assunto e o transmite aos seus alunos. Dessa forma, torna-se apto a receber novos conhecimentos. Apenas mencione essas coisas facilmente observáveis e compreensíveis para com isso dar uma ideia da grandiosa e sempre atuante lei. Todos os fenômenos na criação estão sujeitos a essa lei. Os defeitos naturalmente sempre se apresentam de maneira diferente, de acordo com a planície e espécie correspondente. Essa lei também pode ser interpretada diferentemente, elucidada de outra maneira dizendo-se Quem recebe, tem de retransmitir. Do contrário, surgem congestões e perturbações que são nocivas, podendo tornar-se destrutivas, porque opõe-se à lei automaticamente atuante da criação, e não existe criatura que não receba.